Aí, rapaziada Caverninha estamos começando mais uma gameplay aqui na caverninha. e o que, que acontece rapaziada simplesmente Gears 5 que é um exclusivo da Microsoft Sim. Rapaziada vocês que seguem o canal sabem que o Caverninha curte jogar mais no mouse e no teclado então por isso o PC é a plataforma principal e favorita do Caverninha Mas aí fica a pergunta, rapaziada qual a sua plataforma favorita? O Xbox, é o Playstation, é o Nintendios ou é o PC? Rapaziada, escreve aí embaixo, o Caverninha vai ler tudo. Mentira! Se vocês curtirem esse game aqui, o Caverninha poderá estar jogando as outras versões do game. Então vamos ficar espertos, prestar atenção. Vamos ficar espertos! Vamos tentar rodar o um game no outro, Se explodir o PC. Vai <risos> ver o site da Globo aí, vamos ficar espertos. Explosões na caverna. Se vocês quiserem conferir as configurações do caverna, o Caverninha vai deixar aqui nas descrições dos features. É o okay. quê? Beleza, vamos iniciar a campanha. Inicia um novo jogo de campanha de qualquer capítulo desbloqueado. Vapa! Beleza, vamos pegar o slot 1. Um, um. Hard, tio. Ah, vamos tentar esse negócio do hard, tio. Ô, oh, meu taus! Você vai tomar no caneco! Rapaziada, vamos começar esse jogo. O Caverninho já está super ansioso. Vap! Anteriormente em Gears... Costumávamos proteger acampamentos da CGO, agora vamos invadir <risos> Invadir era só para forasteiros. Tenente, você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí para esse maldito forjador. Você andou sequestrando o meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele Forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o Forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o Forjador para a Central Elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. Mãe! Os monstrão sinistro, hein? Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. Nosso pilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Ah, pessoal. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGA. Essa afirmação não foi totalmente precisa. Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Oswald abandonada do outro lado. Porque a sete jogou alguns milhares de corpos de locuste lá dentro da guerra? Se seus se estiverem com os clubes, vamos descobrir isso lá. Estão raptando pessoas? E as usando? E se não conseguirmos descansar? Então... Estaremos por conta própria. Porra! Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vindo. Tá lá embaixo. Ah! Aquele casulo, eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia, está tudo conectado. Os locustos nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. A eu solta, eu vou morrer. Ela queria que você ficasse com isso Era da minha avó Eu nunca conheci Início eletrizante Então esses foram os capítulos passados Xbox Games Studios Rapaziada, já curti Altos Monstros Beleza, treta universal O já está preparado, tio Vem a mim Está rolando altas células mutativas Será que Eles transformam os humanos naqueles monstros? O Cabernet ainda não viu os jogos passados Mas é o que está aparecendo Não, nada a ver, irmão Tá lembrando muito o Resident Evil 6 ali, hein? O quê? Mutações humanas para monstros Rapaziada, parece aí, de apelação, tio. Que parada é essa? <risos> Rapaziada, será que isso é gráfico do jogo? Nossa, se for gráfico, o Caverdeiro é bonitinho, viu? Kate não está pronta para isso. Ela não consegue abrir os próprios oh. olhos. Ela vai estar tá pronta. Não esquenta. Rapaziada, a Kate está abalada depois da perca da sua mãe. É a verdade. Vamos ver o que vai nos restar. Beleza. Chegando nas coordenadas do Verde. Bem-vindos à Azura. Beleza, Azura. Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite. Dormi uns oito ou nove minutos. Pesadelos. Isso melhora? Fica tolerável. Rapaziada, oito ou nove minutos ela dormiu. Ela não estará pronta para o combate, hein? Vamos refletir nessas ações. Beleza, vamos ver isso aqui. Ô louco! Vamos lá, se prepara para descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá Nossa ah, Merda tinha <risos> que pular, sem é Valeu, Del Sam, a gente tá indo Entendido Estamos apostos postos aqui em cima Até mais tarde Ei, ei, você vem? Rapaziada o local é da hora, o Luco já tá jogando Beleza, aquilo. controle, vamos entrar! Controle, sério? Eu tenho um nome! Mas é da coligrata, da parada! Regras são regras, velho. Digo, controle. E a coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Jean não viu, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde é controle. Eu vou tentar, mas olha... Pisa nesse lugar há uns 25 anos. Ó. Oh. É isso. É meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lancem o um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo as suas informações, um dos silos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só leva o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Beleza. Ache um silo de foguetes. Aham. Uhum. Tranquilo. Esperamos que não haja nenhum invasor no local. Parece bem tranquilo de início. Ó. Oh. Restricted Access Rapaziada, área restrita É bom já ligar a lanterna né, aí, tiozinho Beleza, tem um, dois caminhos O já vai pra cá? Isso aqui não é Ó, não. Oh, deve ser pra cá Dave, luz. <risos> Aê, caluzinha já ficou mais de boa Tranquilão é bom lembrar do cemitério de locust nessa aí O jogo pra Se chocar, a gente vai ficar cercado de swarm Cercado de swarm Esse é um jeito Ei, volta merda, o que é isso? volta Calma aí Mas é, só, dei, só dei pra frente ah, como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez Beleza Vamos, podemos usar a borda O plano do Berto de lançar um satélite daqui parece meio... Precário Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, ele contou os segredos da CGO para o E essa ilha tem vários deles. Rapaziada, segredos da CGO. Altas paradinhas para desvendar ainda, hein? Vamos tranquilamente. Pera aí, atira com o mouse, eu nem vídeo. Ah, achei que não teria mais corpos. Oh, oh. Poucos de nós saíram de Azura, confia. Rolando corpos, hein? Toma no caneco, rapaz. Pois o local parece ser sinistro. Tipo, você viu o que ele falou? Poucos de nós saímos vivos de locais como Azura. O que que acontece? É bom pegar munição. Passei, o cabine tem altas armas aqui. Nossa, tem a Lancer Nasher's Snub. Fragmentação de vamos granadas atravessar. Motosserra, tio Peraí, peraí, como é que é o negócio da motosserra aqui? Oh, Ai, ah, eu corto Nossa, chega a ser ah, rando, tio Tranquilo Rapaziada, esse jogo é louco Beleza Essas paradas, estão tá caindo né? O jogo Vale isso Nossa Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Tudo na tranquilidade. Beleza. Ó, oh, criaturas. Adivinha quem é? Hey, manda a pulsação para ver o que tá rolando. Como que é? Pressione T. Te... Tem lock ali. Olha eles aí. Peraí, tio. Pulsação. Será que a gente chega derrapando? Como que como vai de boa, tio? Da furtiva? Tem como? Como vai querer fazer? Ah, eu vou inventar esse lock aqui, tio. <risos> Nossa senhora, ele tá desgrolando ele. É Tranquilo. Ó, agacha aqui, será que coloca já viu? Ok, vamos derrubar eles. Rapaziada, tiro sem verde, ó. ó. Aí A Rapaziada, lembrando que tá no hard a parada. Hard. Vou ficar aqui, tio, só de boa, esperando aos lotes das caras. Ó, só na cobertura, tio, ó. Mais loco ali, hein? Vamos com calma. Ó, franja. Lança uma granada, se mais prone. Peraí, granada? não tá com granadas granada loco, sem vete, ó. Ô, louco, jogo. Era melhor ter visto, hein? Vamos para lá, ó. ó. Granada de franja, ah! tá aí, você vai cair, viu eu... Ó. Eu tenho... Beleza, tá, tá lotado de loco. Nossa, hum, restou. Rapaziada, no hard mesmo, vamos tranquilo. O bicho vai pegar, meu filho. Espera aí, tipo, vai com calma. Que que, que é isso aqui? Ó, oh, tem como derrubar as paradas. Tranquilão. Espera aí, tipo, para dessa azul aqui. Ah, camarada. Tem a franjinha aqui, ó. Mostrou a franja aérea, tio, ó. Já foram todos. Já foi mesmo, tio. Fica Calmo. É, confirmado. A área de Azura tá estima. Merda. Tá bom. Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Peraí, parada aqui, que Hummers Burst. Vai, a gente tem que achar um dos ciros. Se é que o Swarm não destruiu todos. Pensa, arma louca é essa, tio? Vou pegar, vamos testando, vamos testando. Beleza, tá rolando um localzinho aqui com umas paradinhas vermelhas, umas rúculas. Vamos tranquilo, rapaziada. Ó, beleza, aqui não tem como ir. Ô, segue os caras, segue os caras. Cadê os caras? Cara? Me deixaram sozinho? Estão aqui, eu já, já sabia. Calmo, beleza. Rapaziada, ó. Parada pesada, hein, tio? Oh, merda. Foi mal. E quem que vai entrar primeiro? Ah, é, gente, essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá? Vamos achar o filho. É, a tiazinha não dorme, os caras botam ela para fazer força. Tá louco, tio. Você não tá legal. Rapaziada, outro de macho ali Os caras colocam logo a tiazinha pra levantar a parada ali Foi, foi, rapaz eu... Foi mesmo é? Muitas colmeiras ativas e cemitérios em fazer de ecossão oh. por toda parte Eu disse que tem que ativar o margelo da Aurora Tomara que a Jim concorde Rapaziada, adorei esse... É, esse Essa paradinha aqui Nossa, dá pra fazer uma vez, tem que carregar, hein Sim Dei, pulsação Nossa, isso é muito top Rapaziada, tô calmo, tô calmo ó oh, esse corrego é que atrai é Ok Parece <risos> que é forte, hein Forte e gordo Olha que o jogo tá no hard Nossa, isso aqui é peso pesado forte. Top, Mas é assim, o tamanho do Loki Tá se assim, arrastando Vou lá trocar ideia Adoro trocar ideia de perto O, o, o tio era meu, hein Rapaziada, assim, a gente tem que criar coragem Os, os caras matam eles Aí, ferra Beleza Tem mais Loki ali, ó Agora não pulsão Ó oh só na franja. Vamos carregar aqui só para ficar de boa? Ó. Nossa, pode a franja fácil. Pode estar em qualquer nível. Ó, ó. Troca uma ideia com ele agora. Ah, o bico de na bunda ele cai. Aí não aguenta. Tranquilo. Rapaziada, é bom ficar escondido atrás das paradinhas aqui que você viu que os caras caem do teto. Do nada. Forte. Ali é bíceps e tríceps alternados. 700 anos de ginásio. São ó, vindo, Tá olhando um ninho ali, hein? Granada? Não tem granada não, tio. Tem que ser só zóio OI. Eles tem alta ali, hein? Ó. Franja e volta. Olha, os caras resistentes, é capacete duro. Fazer, a gente aprendeu Aprendemos essa parada é, simplesmente é, com o é. um Linho, hein Mesmo estilo do Linho Mostra a franja e volta Ó, vou trocar ideia com esse cara aqui de perto ah, Ó Fazer, tô, tô com um grampeador Que arma é essa, é, tira, tá? Que arma podre é essa, tio? Respeta. Pessoal, estamos no um silo Pertei como trocar de arma, não? Perto, Vamos pegar essa lança aqui? Um silos, mas tá Olha essa arminha aqui. Bom, Acabou dois. a munição, vamos pegar outra aqui. Ó. Espero que sim. Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de outro. É a ideia, colega. Controle desligando. Beleza. Achei um silo de foguetes ativo. Ainda estamos nessa mesma missão. O que que é com PES? Pulsação. É bom ficar esperto. Tipo. É bom ficar esperto o oh, local silencioso, tio, vai cair do teto Rapaziada, vamos ter certeza, essa lança aqui parece ser uma arma boa Vom Vamos continuar com ela Ação e diversão Por isso, cadê os lock, tio? Eles me deixam sozinhos, tio Ela fica pra trás, finge que tá na treta, mas não tá não, viu? ó, oh, oh, já usa a, a moto, Nelson? <risos> <risos> ah, não, isso é a parada, tio Beleza tinha mais locais ali que poderíamos, de fato, cortar também Não tinha não Ó, o tiozinho corre, hein É rápido Beleza, rapaziada, é por ali mesmo tranquilo olha a velocidade do cara Eu já acordei, ele nem cansa Isso é macho mesmo, de armadura ainda Rapaziada, vamos com calma aqui Ó Não tem como ir reto é. Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal, vocês pegam a direita Marcos e eu pegamos a esquerda Vamos achar os tiros Boa ideia, mas mantenha contato Rapaziada, que parada é essa de silos? Tem certeza disso? Cilos, dois silos, dois Tem uma ideia melhor? Rapaziada, acho que essa é a ideia é melhor, hein? Beleza O que, que é com acontece? Fiscalizando o local Ó, escotilha para abrir Pelo, escotilha. Lá. Esse cara vai pular de ponta ali, esse cara é macho, tio Ó Pega a luz e.. Nossa senhora! Parece algum tipo de turno de exaustão. Rapaziada, aqui vai ter. Só tem um jeito de descobrir. Ó, ó, ó. O cara é rápido, hein? Nossa, bezerrão, bezerrão. O jogo daí carregar não, hein? Tem que matar os caras bem rápido nossa oh, só, só zoinho escuro. Beleza. O jogo. Onde foram? Tem mais? Não dá mole. Continua. Beleza, ó. Vamos continuar rastreando. Peraí, que então, tá rolando os cachorros aqui, hein? Parada louca. Cachorro com gripe. Nossa, que, <risos> que cai apoiando. Né? Acabou a, a bala. Corre. Vaza. Troca de arma, aqui. 30 balas. Tá rolando esse snub aqui. Oh, eu, mas esse snub aqui é uma minha podre, hein? Ó. Grampeador, tio. Que... Tinha sai da frente, não tinha também. Ó. e de momento tá dando pra sobreviver. Tá chegando perto do slot. É, todo jeito que a gente pode perder muita bala, não. A parada ali deve ser munição meio escassa. Tem mais? o jogo. A franja você viu explode, né? Esse, esse grampeador aqui é forte, hein? Bateu na franja ali e derrapa. Tranquilo. Tem que sempre olhar pra cima. Ó, oh, esse cara aqui não se deu muito bem. Peraí, deixa eu pegar uma aqui. Você pega... O quê? Vaza. Assim ele não vai conseguir passar daqui. Tem 30 balas essa, essa parada aqui. Nossa, esse pressão Peraí, esse copretão do futuro, hein? Olha o tanto de Loki. o jogo. Eita! Nossa, os caras estão tá invadindo, carrega essa parada aí tio, você é louco. Olha galera, essas armas não matam não tio. Esse cara tá vindo. Nossa, o cara demora 50 dias pra carregar. Nossa ah, gente, que ah, ah, treta ah, é essa? Agora, vamos descobrir como sair daqui. Rapaziada, não curte não hein, cadê outra? Nossa, essa, aquela lança ali precisa de ser recarregada. O que, que acontece rapaziada, a escopeta só acerta um por vez Deve ter umas escopetas mais forte Ó, ó, oh, oh, tá rolando essa arma aqui Vamos deixar essa Nasher aí que é a escopeta mais fraca ah! Ou era lancer Beleza, temos uma arma aqui com 150 tiros rapaziada É suficiente pra bicar qualquer lock tá no hard. É nossa saída. Peraí tio, peraí Ó, oh. como é que é o negócio? Não tô lembrado não Ó, oh, apareceu um ele desbaratinado Dave, consegue abrir isso? Cara, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada a centenas de quilômetros da costa. Ah. Vamos garantir isso depois que a gente se mandar. Rapaziada, olha aí. Peraí, cadê esse Dave robôzinho? O robozinho top um viu seu? tio? Tranquilão. vou é de peito. Uh, uh, escorregando, tio. Ó. Uh, uh, uh, ah, tudo isso por um nossa, o que isso, é isso? Okay. quê? Tem umas armas doidas aqui, tio Beleza, agora o Cavernier nem sabe qual arma que ele mantém Ó, essa aqui tem só 30 tiros, vamos trocá-la pela outra O que, que acontece? Vamos por munição, o nem sabe das armas aqui Tem tanta ah, arma ah, não, temos companhia. Nossa, tem altos, nossa Ó, os Oscar, tá lá em cima. James, estamos acima de você. Tô te vendo, ó, tem uma arma brilhando ali. Pode ajudar daqui de cima se abaasso já. Só nos diga em que mira. Por como assim nos diga? Não sei é dizer. Beleza, então tem que marcar o lock, ó. Marca. Marco do lock. Tem como explodir o barril? Calma, não, eu um... eu calma, nada, eu olha ó olha e volta. Peraí, que a levantar. Ô tio. que você vai pra cima? Que Tô ah, vai ficar aí, vai ficar aí. O que o Sagrado vai cair? Vai cair. O cabine está escondido aqui. Você tá de boa, fazer é o meu apoio moral, né? Você tá de boa. É, é um por ver, O um Loki vai lá. Ó, franja. Olha, é só franja, ó. Esconderijo, não fica de boa, ó. Franjamos já era. O que que acontece? Rapaz, é outro lock vai de ponta. Nossa! Cocorda da p... é parada! É Peraí, deixa eu ler o nome da arma aí, jogo. Nossa, olha essa aqui deve estar calma rapaziada. Ô, oh, meu Deus céu, olha, ó. Nossa, que jogo preta, tio. Ó. Oh. Então... Rapaziada, essa arma é doida. Pera, ele tem que mirar no chão. Ó, oh, mira no chão perto dos lock Nossa, explode até o local. Local. Rapaziada, já curte essa arma. Olha as cratera que a parada faz. Cabreiro, né, meu? Beleza, deve ser pra cá, ó. Aqui é o acampamento dos locks. Tem mais arma. Nossa, mais amiguinho. Acabou a munição, hein, não, jogo? Rapaziada, tem como fazer esse lock ficar aqui, não? Olha lá, ó, ó. Só apanha o lock. Calma, vaza. O jogo tem como correr. Os caras tinham por trás, hein, cara. caras é hardeiro. esse cara é hardeiro. Capacete duro, capacete duro. Ó, vamos cercar, tio. Eita! Vaza, tio, vaza. Mas o negócio é hard mesmo, hein? É o negócio. É hard, ó. Os caras vão chegando. Ei! Vaza! Ô, louco, o jogo, você é muito hard, tio! Ihhhh! <risos> Ih! Rapaziada, é, o que, que acontece o jogo? É do hard mesmo, tio. O Carmeninho esqueceu de apontar, de marcar os caras do mal ali e acabou se ferrando. Mas o Loki, ele podia atirar, tipo. randomicamente, né? O jogo. Ó. É, essa parte. É tranquila, o Cabernet não esperava. Os caras tudo três, senhor. Ó, daqui dá pra ir de boa. Ir. Zóia e volta. Só. Peraí, peraí, ó. Eles invadem na mesma. Tem que ser um zóio por vez. Pela hora. Ó, esse aqui já vai. Beleza. Outro zóio. Tranquilo, essa parte é, é de buenas. Vai ficar pior ainda. Tranquilão, ó, a bazuca tá ali. A gente vai guardar a bazuca pros próximos votos Viu o negócio é hard, tio. Não tem brincadeira não, hein? Não. Tranquilão. Flipa. Vapa. Ah, Ele tá vindo mais. Ó. Dói é igual. Beleza, pega uma boom chute. É o okay. quê? Na verdade é boom shot. Vamos continuar essa arma aqui E deixar a outra antiga pra trás O que que é com... Corre Ó, oh, você viu a deslizadinha do cara, né? Não vi Aqui que começa Aqui que começa Esse é Fazer, é tiro a tiro Ó oh, A deslizadinha é top Beleza, rapaziada. eu curte essa metralhadora aqui O que que acontece? Tem que ficar esperto nas munições Ó oh. Munição aqui. Tem outra munição aqui. Tem mais outras munições. Pera aí, agora, tio. É agora. Ó, ó. Essa é a arma. Pera aí, o cabelinho já vezgou. Tira no pé do lote. faz suco, faz suco. Eles tem mais quatro tiros. Ó. Tem que pegar dois junto. De moto lote. Caverninha, marca os caras. Os caras tá lá em cima esperando. O caverninho esqueceu de marcar, tio. Estudar! Ele está marcando na realidade. Ó. Levando um mistro lá pro cara. Beleza. Ó, tem altos barril aqui também que eu não vi, tio. Ó. Se o cara acertar o barril aqui, aí a gente tá ferrado. Né? Vamos deixar eles, então, evadir a área. Aí a gente pode. Acertar os barris ali também é uma forma de matá-los. É o, ca o Camara. Esse Camara é louco, Ele, ele vai de ponta. O jogo. Beleza, um tem essa arma aqui. Quantas munições ela tem? Vamos nessa. Rapaziada, é, passamos aquela parte ali. Você viu, né? Já viu, né? Tem que guardar. Qual é o nome da parada ali? A bom Shot. Boom shot. Tranquilo. Munições. O jogo, eu pegando. Nossa! O cara é forte, hein? Os caras no hardware que quiser, viu, né? Eles são realmente vida louca, meu. Rapaziada, tá rolando uns um sacos voadores aqui? É ligado, hein? Peta. Olha Altos testículos voadores. Eu estou calmo. <risos> Beleza. O tiozinho morreu aqui tranquilamente. Vamos pegar a munição dele. Ô, oh, logo, jogo. Nossa. Só franja, só franja. Rapaziada. Tem mais alguns aqui em cima. Vocês dois sigam em peraí, frente. Pera aí, Entendido. jogo. Peraí, Cuidado, tem a munição fora. ali. Ó. Ô tio, agacha aí, tem como? Rapaz, os caras aguentam, hein? Se não for certinho na franja... Os caras não morrem, não. Ó. Beleza. Na bundinha, a bundinha cai. Aí não aguenta. Na não aguenta. Tá ligado, com fraco, né? Ó. Tem um log ali dentro do tijolo. Dentro do pilar... Tenta tá médio. Quer camuflar? Aí. Explode o aquário dele. Beleza. Vamos pegar essa moça porque eu nem sei qual que ia é para falar a verdade. Beleza, prosseguindo. Nossa! Você quero... pega essa tiro. Olha aqui, que força, ele veio bem tipo agora. Não pegou nada? Próximo aí, Leo. Beleza, andou, andou. Beleza, moleque, reforço tá a caminho. Tem gajo de ideia e uns book você. Pois é, também ter... que ele é lento, hein. E como é que é? Qualquer um, tio. Olha Qual é qualquer um, aí Ô, oh, louco! Peraí! Para... O que jogo? Ah, jogo, você sei... tá de zoeira, né? Corre, tio! Corre! Nossa! Então, agora é faminto, forte! Tá com os teleguiados Ô, louco! Tem como Nossa! Olha a pergunta, tira! Aí vai jogar de novo, vai jogar de novo. Ó, oh, ó. Oh. Ai. Nossa, falei. Parada cospide, Para. Chegaram. Que parada é essa? C. Vai explodir! Jogo! Ó, oh, vai explodir! Ó! Boa seu Loki! Nossa! A de operação está segura Agradeço sua nessa missão. Como é que é? Aí controle, o carry já era Valeu pela ajuda Rapaziada, é o do do carry vai proteger a área E o outro vem com a gente, vamos Entendido. Nossa, esses robôs aqui que tava explodindo o cara Isso é louco o jogo Aí ah, eu curti Tranquilo, rapaziada, é o que que acontece? Vamos simplesmente, ó é, é a mesma missão E tem que seguir o mesmo lock Só é Ó Vamos pegar aqui Mais munição extra De ponta Eles temos 265 tiros Local silencioso Não dá, tá trancado. Tem que achar outra forma de abrir Preciso, O robô abre, não abre não O robô, vocês têm as de abrir, não tem não? É isso mesmo Tem que achar outra forma de abrir Cara caras estão esperando aqui. Beleza, aperte pá para interagir com os objetos. Ó. Oh. Olha, olha só o robôzinho, vai lá do outro lado. Olha aí. Rapaziada, é ela tá meio escuro. não tem como ligar a lanterna não tio? Tô vendo nada Nossa, Delta O que o Dave fez? Recebi vários dados estranhos aqui Como é que é? Ultrasecretos ah, Pelo que eu sei, ele tá abrindo uma... Claro porta. Ele está fazendo muito mais Bom, De qualquer forma, a porta tá aberta Valeu, Dave O <risos> oh, Dave é truta então, os dados que o Dave baixou Tem um buraco no acesso de segurança mais alto o que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade para fazer isso? Na época, só o comando da instalação. Acha o escritório e dá uma fuçada. Tá bom, Beleza. positivo. Achar o escritório e dar uma fuçada. Tranquilo tem como ligar a luzinha, não tiozinho? fica ficar um pouco melhor. Analisando sinais tecnologia inferior e o da Ah, fala Isso é maldade Rapaziada Os Loki não querem ligar a lanterna não Cheio de, de armadura e Outras tecnologias Lanterna que é bom nada em jogo Nada O robô vem atrás com a lanterna Sim. Rola um delayzinho ali Mas... Ele vem é um ao lado de vocês. Oh, Os robôs são muito truta, véi Beleza, colecionável encontrado Placa CGO Gear da Azura Caído O que que acontece? Temos uma paradinha colecionada aqui já Tranquilo Mais munição Beleza, essa porta não vai abrir, pelo jeito Comentários? Dúvidas? Por favor, ligue ou escreva a sério dos Beleza, vamos chegar junto com os outros camaradas ali Eles devem estar no, no local certo Ó Rapaziada aqui já tá meio pesado o ambiente é cagão. Tá rolando altos cadobras Local totalmente destruído e escuro eu acho que esse delayzinho da lanterna É pra manter o game um pouco mais sombrio Pode ser Tranquilo? Ó, ó Relógio de pulso do presidente Outra colecionável Me dê, babai! Rapaziada, é, pegou uma arma aqui Será que tem como trocar pelo grampeador? Ó Pistola Boutok Essa pistola é muito poderosa Mas tem um recuo considerável E um tempo... De recarga maior Rapaziada, ela é meio lenta pra recarregar Pelo jeito, o cabaninho adora isso No hard, então, os caras avançam A todo momento Mesmo assim, vamos continuar Que é o que tem de momento Ó, oh, tá rolando uma paradinha aqui, hein Rapaziada, local sinistrão Ó, oh, tem umas paradas piscando aqui Pô, oh, meus granada Beleza. Granada é altamente importante. O Cabinho gastou tudo no começo e acabou se ferrando. Tranquilão. Ó, aqui já podemos usar a faquetas. Achei uma coisa aqui. Tem altas coisas aqui, ó. Altas, graças a Deus. Beleza. Tá num um controlinho estranho ali. Ah não, é munição. Altas granadas, rapaziada Eu Me imagino o tamanho da treta Que haverá a seguir O que que acontece? Lancer retrô Beleza Será que tem como? Ó, oh, a cabeça do Loki tá impedindo a porta De ser aberta Rapaziada, é forte essa arminha aqui Beleza, acho que esse local aqui era simplesmente para carregar beleza, as munições. Oh. Beleza. Tem esse lado aqui que a gente pode pular. Oh, beleza. Não tem como pular pra lá, não, hein? Beleza, então sobrou somente esse lado aqui, ó. Oh. Ou oh, é aqui mesmo.